quais os melhores horários para tomar florais? Como os florais são informações, é fundamental a gente repor essas informações mais vezes ao longo do dia, para o floral conseguir promover os seus efeitos e a gente conseguir equilibrar as nossas emoções, a nossa mente, dormir melhor, ou seja, qual for o seu objetivo com o uso do floral. Mas é importante distribuir o uso do floral ao longo do dia, não adianta eu tomar várias vezes de manhã ou só uma vez por dia eu acordar. De modo geral a gente toma o floral quatro gotas da fórmula floral quatro vezes ao dia. Comprometimento com o uso correto do floral é essencial para a gente ter resultados com eles. Então você pode organizar a forma de tomar o floral dessa forma. Tomar ao acordar e antes de dormir. Esses são dois momentos muito importantes para a gente fazer uso. E tomar uh, mais duas vezes distribuídas ao longo do dia. Então em quais momentos do dia a gente pode tomar os florais? É de manhã cedo ao acordar? perto do meio-dia, à tardinha e antes de dormir. E claro que você pode adaptar esses horários conforme a sua rotina, caso você acorde mais tarde, trabalhe à noite, etc. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com quem também vai gostar de saber os melhores horários para tomar floral.